tente vir pra você que ainda não me conhece, eu sou Rafael Oliveira. Se não é inscrito, por favor, já se inscreva aqui embaixo no canal que isso vai me ajudar muito. Como vocês podem ver, o Jamaitê não está aqui, eu estou sozinho. E esse vai ser mais um Tente Não Rir. E agora o negócio tá ficando difícil. Eu vi uns vídeos que é uma galera que pula é, pessoas versus colchão de ar. A pessoa basicamente deita... Eu já tô rindo já. Eu já tô rindo. A pessoa basicamente deita no colchão de ar meio murcho, a outra vem correndo e a pessoa... Eu vou perder muito, eu vou perder muito Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like E vamos presidente esse dente não rir aqui que vai ser depois... eu vou tentar não rir, vamos ficar sério, Vamos ficar sérios Bora é. <risos> A cara dele, a cara, a cara dele eu não consegui Merda, eu não consegui da cara dele uh, Vamos lá um a zero para vocês aí, se vocês, se vocês, deixa aqui nos comentários se quiser que eu pague alguma coisa, tá um a 0 para vocês. Uf, vamos lá. Esse aqui não é que nem eu falei do colchão de ar, que a galera tá pulando, esse aqui é só o colchão, mas tem muito vídeo do, do colchão que é muito engraçado, bora. Não veio nenhum de colchão. Ah, isso é de colchão de ar. Não, matei a cabeça, meu Deus. Deus. Obviamente não tem colchão. Obviamente não tem colchão. Nossa, tem. Morreu. Meu terceiro colchão de ar matou! Eu falei que eu ia conseguir quando eu viesse do colchão de ar. Eu achei que todos iam ser do colchão de ar, mas tudo bem colchão de ar eu ri, eu ri porque tá doido de cirola, o cara tá de cirola eu não consigo agora é coxão de ar não ri conta pra mim eu preciso ter muito um filho pra fazer isso, vai ser irado fazer isso eu passar isso em casa, voou longe Graça, tranquilão. Que ia ser da hora se ele caísse sentado no sofá. Ele quase caiu da escada. Ele quase caiu da escada. Até a TV em frente à cama. Vai dar merda. Pelo menos quero pro outro lado. Olha aí, super câmera lenta. Para. Achei que não ia ter graça, mas e câmera lenta, a carinha dela chegando assim foi muito engraçado. Bora, bora. Vamos que eu não vou rir agora. Não ri. Se só isso, eu não ri. Você não foi rir. Tadinho, ele sabe que vai dar merda. Para na cara do moleque, ele sabe que não era pra ir. Olha lá, ele sabe que vão fazer merda. A cara dele era essas filhas, vocês muito, mas vou ter que ir. Porque é ela que coloca meu jantar na mesa, eu vou ter que ir, senão minha mãe não me dá comida. Meu Deus. Tadinho do menino. Olha lá, já O <risos> oh, gato não tem graça. Animal não. <risos> Tranquilo, não ri Go Ó, <risos> oh, esbocei aqui, mas não ri Esbocei, mas não ri Não ri, tranquilo Tranquilo <risos> tá. Vai falar longe, né, mãe? <risos> ele entrou no meio Ele... <risos> Tinha casa inteira pra ele cair Mas ele caiu certinho lá nossa, caiu em cima do Ah não, animal não. Não ri, galera, não ri. Ai, tadinha. O melhor felicidade do moleque, eu tô achando que ela vai lá. Se ela for, eu vou correr atrás. O moleque que ela na hora... Olha... Todo mundo feliz, essa criança também tá feliz Todo mundo feliz em volta Encaixou Putz, vai voar longe Ai meu Deus Muito errado Calma aí, eu já me perdi aqui Caraca, voa muito alto Não ri, não ri Graça, quem filmou? Ah não. Sorri porque foi engraçadinho, não que deu. O moleque tava de boassa dormindo. Foi o pai lá. Engraçadão. Se jogou. Caraca. Não ri. Tranquilo. Tranquilo. O moleque gostou, eu ia gostar também. Como é que eu ia gostar? Olha, eu tô. eu Tipo, eita, eita. Eu ri, né? Que merda. Ele esperava cara. Ninguém esperava. Eita. Eu tinha, deu pra ver um. Quebrou um ossinho ali. Né? Ah, vai dar merda. Irado! Ah, isso foi legal. Perdeu aqui? Perdeu. Mas foi legal. Vou pegar a costela. É, Derek? É, morreu. Achei que era aquele cara que tava se machucando Ah Caiu de frente ah, Vamos voltar para os colchões Porque o negócio tava ficando meio sério A galera sangrando lá e não vai ser legal mostrar aqui Vamos voltar para os colchões Vamos lá Meu Deus Quebrou o osso Que minas puta, filha da mãe. Vai voar, mãe. Esse é de batendo, esse é de batida, eu não quero ver. Não, não, sai de bater na cabeça, eu não consigo. Nossa. Eu acho que eu ri uns 300 vídeos aqui, não é possível. Acho que eu ri a maioria. Eu ri a maioria, eu acho. <risos> Eu preciso muito de um colchão de ar pra fazer Eu vou arrumar um colchão de ar pra fazer esses negócios aqui Eu não vou fazer com o Greg, lógico o meu gato não vai voar nesse negócio não Por favor, se você tem um gato, um cachorro Ou qualquer animal, não repita isso em casa Não repita isso com ele Porque ele não tá querendo estar tá lá Tá Quando é a criança que tá felizinha, querendo pular, é uma coisa Agora, se você colocar o gato lá pro gato voar É muita sacanagem Não faça isso com o gato E se você gostou, eu peço por favor que se inscreva no meu canal Deixe seu like, é impossível eu não rir dessas coisas É por isso que eu faço esses vídeos é impossível não ir. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva, que isso vai me ajudar muito, galera. Parece que não, mas me ajuda. Deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe esses vídeos com seus amigos, né? Por favor. E peço aqui que, por favor, você curta minha página lá no Facebook, que é It's me, Rafael Oliveira, FB ponto, alguma coisa. Vou colocar aqui na tela, se não tiver com preguiça, eu vou pôr, eu vou pôr. Eu vou pôr, eu tô com preguiça. Nem editei, vou estar com preguiça Vai estar aqui na tela, você me segue lá que futuramente vai ter live de games que eu vou começar a fazer Então lá vai lá, me segue lá no Facebook, é curtir, né? Cada lugar, Instagram, segue, YouTube, se inscreva-se Deixa seu like lá, se inscreve lá e curta minha página Valeu galera, muito obrigado, tchau!